Fala pessoal, mais um Dote na Austrália começando pra vocês E hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre o curso de manhã ou de noite Pra você que tá indo fazer tanto o curso de inglês quanto o curso VET lá na Austrália, beleza? Então é uma dúvida que muita gente me pergunta Quais são as melhores, quais as diferenças E tem muita gente por aí, indo pelo ralo, entrando pelo ralo é, Pegando cursos errados, hein galera? Então vamos conversar o melhor sobre isso Fica comigo aí e check it out Já deixa o seu like aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal e vamos pro vídeo Vamos lá. Então, para começar o primeiro tópico aqui, os cursos da manhã eles podem acabar um pouco tarde, tá? Então, às vezes os cursos podem começar lá para as oito e meia, nove horas e acabar até uma, duas, até três da tarde, dependendo da carga horária que você for pegar. E é interessante vocês entenderem que o curso da noite, quando a gente fala curso noturno ou evening, né, que é normalmente o que é falado nas cotações de intercâmbio por aí, uh, o evening, ele não é de noite, das sete às onze da noite, que nem a gente está acostumado no Brasil, né? Ele normalmente começa lá para as quatro, cinco da tarde e vai até as nove da noite, tá? Mesmo porque uh, os salários na Austrália são muito altos para quem trabalha nos períodos à noite, então eles têm que pagar extra, então tudo acaba um pouco mais cedo na Austrália, é justamente para não ter que pagar esse extra, tá? Então para vocês terem uma noção é uma é uma diferença grande, tá? Para quem vai fazer o curso evening e o curso da manhã. Outro ponto importante sobre escolher um curso da manhã ou um curso na parte da tarde são as opções de trabalho, né? Então assim tem opções de trabalho nas nos dois horários, né? Tanto de manhã quanto de tarde. a ah, uma experiência pessoal, tá? Eu sempre eu sempre estudei na parte da manhã na Austrália. Uh, e eu trabalhava na parte da tarde e noite, né? porque os empregos sim você consegue achar mais à noite, então começando por exemplo num restaurante às 4 da tarde, indo até às 10 da noite, 11 horas da noite num restaurante ou alguma coisa assim, vocês vão conseguir achar alguma coisa nesse sentido. Ou até como barista, ou até como né, bartender, limpeza. Barista, na verdade, vocês vão acabar encontrando mais na parte da manhã, porque os coffee shops abrem, na verdade, bem cedo. né Então lá para as 4 da manhã, 5 da manhã, os coffee shops começam a abrir para servir a galera para o café da manhã outro uh, outro tópico importante é para você que quer fazer um curso na parte do evening uh, você também pode trabalhar em baladas e nightclubs, etc então né você vai trabalhar a noite inteira e aí você tem aí a, a parte da manhã para dormir e à tarde fazer o curso né então tem tem bastante disso também então vai muito mais do que você tá pensando em fazer na Austrália e das oportunidades que vão surgir para você porém uh, isso já me leva ao próximo tópico, que é que a maioria das escolas de inglês não aceitam pessoas que estão com nível básico de inglês nos cursos período noturno, tá, o evening, né? Então, cara, às vezes você vai conversar com alguma agência ou você vai fazer uma cotação e o cara, ele nem tá na maldade, na verdade, ele te vende uma coisa e ele não sabe o que ele tá te vendendo, então... Uh, os cursos da noite, eles costumam ser um pouco mais baratos do que os cursos da manhã, sim, mas você tem que verificar se a escola que você está fechando tem o curso para o seu nível de inglês. Então você vai acabar chegando na Austrália, vai ter que ir para o curso da manhã e você vai acabar pagando um pouco mais para isso e a gente vai falar isso nos próximos tópicos, tá? É, o próximo tópico é justamente falando disso, sobre ter que pagar um pouco mais... Caso você não tenha o um nível, então se você pegar um curso na parte da tarde, mesmo que você tenha o um nível, mas você ache um trabalho ou você queira mudar da parte da tarde para amanhã, como você pagou mais barato para poder estudar à tarde, se você quiser mudar de horário, você vai ter que pagar essa diferença estando na Austrália, então... É parte do seu planejamento também você entender o que, que fica melhor para você, o que, que vai ser melhor para você na Austrália, e é por isso que a gente está aqui uh, para poder aconselhar vocês. Eu tenho mais de seis anos já morando fora do país e trabalhando com intercâmbio há pelo menos há três ou quatro anos já, então uh, eu consigo dar um aconselhamento muito bom para vocês aí, de, da, do que fazer e sabe, que tipos de emprego conseguir e tudo mais. Então tome muito cuidado com quem vocês conversam e com o tipo de conhecimento que a pessoa está passando para vocês. Vocês não iam acreditar o, o, o tanto de absurdo que a gente ouve por aqui que é passado aí no mercado, tá? É... A última coisa é que existe diferença no estilo de curso também, tá? O pessoal que faz a parte do curso na noite ou no evening é o pessoal que normalmente já está trabalhando de manhã. Então o pessoal já vai um pouco mais cansado para a aula, já está um pouco de saco cheio, já trabalhou o dia inteiro, foi puxado ou teve problema no trabalho ou alguma coisa assim. Então o curso acaba não tendo, na verdade, <coughs> é, um aproveitamento tão bom quanto se fosse na parte da manhã. Tá? muitas vezes os professores da parte da tarde também trabalham durante o dia, então também estão cansados. Então, esse fator humano... É, você, tem que ser, tem, você, tem, tem, você tem que levar isso em consideração quando você vai escolher um curso na parte da tarde não é à toa que você está pagando mais barato para estudar nesse período é sempre mais aconselhável você pegar cursos de inglês ou, ou profissionalizantes na parte da manhã do que na parte da tarde, tá por esses motivos né tanto da qualidade de ensino é, quanto pelo, pelo valor às vezes as pessoas falam, Pô, mas eu vou acabar pagando um pouco mais barato para estudar à tarde eu não tenho esse investimento todo, tudo bem é, às vezes é um investimento que você tá deixando de fazer agora Que você pode ter que fazer depois tá? Então é sempre um pouco mais recomendado Às vezes a galera chega pra gente aqui Pô, eu te recebi cotação de agência X é, E tá muito mais barato que o teu Aí quando eu vou ver é na parte do evening E aí a, a, às vezes a pessoa fica tipo, tá, mas eu não vou pagar mais caro e tudo mais, e aí quando você chega na Austrália, você acaba quebrando a cara, e você vê que não, não valeu a pena aqueles mil dólares que você economizou, você vai ter que pagar, estando na Austrália, sendo que você vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar comida, transporte, etc, mais um custo ainda para poder estudar no período que você quer, é um pouco chato, então eu recomendo que vocês façam isso sempre na parte da manhã, e mudem para a parte da tarde se vocês precisarem. Isso não acontece para quem vai da parte da manhã para a parte da tarde. Não tem nenhum custo extra e também não tem nenhum reembolso da escola, mas também não tem nenhum custo extra. Então vale a pena vocês pensarem nesse planejamento antes de vocês fecharem o pacote de intercâmbio com você, o pacote de intercâmbio de vocês, tá? E para finalizar esse vídeo, se você quer fazer o teu intercâmbio, manda um e-mail para gente aqui no info info@twizttravel.com ou vai lá no site www.twizttravel.com na parte de orçamentos, a gente vai receber o teu orçamento. Eu mesmo recebo todos os orçamentos aqui da Twizy e um para o nosso time uh, para poder entrar em contato com você e fazer uh, o teu planejamento de viagem para a Austrália, para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Irlanda, para mais de 25 países que a gente trabalha, então contem com a Twizy para poder fazer o intercâmbio de vocês dar certo, beleza? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, deixa o teu like, curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau pra vocês!